E, Ale, pegando um ponto, agora para quem está é, nesse... A gente está afunilando, né, Começou falando bem básico, agora chegando em níveis mais avançados, considerar o seguinte, beleza, o cara já vende é, e a gente sabe que a concorrência, né, por preço, ela acaba sendo cada vez maior dentro de marketplace. Afinal, o, o, a plataforma está ali para entregar para o vendedor, mas ela também está para o cliente. Fala, tá, cara, vou entregar o melhor que eu puder aqui, no menor preço que eu, que eu puder e eu encontrar para você. Então, tem esse jogo. Então, o preço é uma coisa relevante, sim. Tem como você criar a diferenciação, mas o preço também é algo que, que se torna cada vez mais relevante. E aí, considerando as perspectivas daqui para frente, é, alguns pontos que eu considero, ali, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso, é, lá na frente, será que os marketplaces vão ter realmente resultados mais expressivos é, quem realmente for fábrica, ou um lojista que tenha muita, muita relação com o fornecedor e consiga ter ali uma flexibilidade, ou até mesmo as importadoras, ou você considera que para essas plataformas, ainda os pequenos ainda vão fazer muito sentido? Como que você equilibra isso aí? Bora, vamos lá. Eu estou desde 2009 vendendo em Marketplace. Tá? Então, assim, a, gerenciei uma operação primeiro, em 2015 a gente abriu a nossa empresa, e agora, exatamente cinco anos depois, eu vou começar a fabricar. Mas eu não vou deixar de ter o varejo, tá? Então, é, é momento mesmo de negócio, como a gente fala, a gente está pilotando uma, outra, uma nova operação, é, efetivamente com fabricação própria. Porque sim, você vai ter uma margem melhor, mas também não adianta você achar que você vai ter uma margem incrível só por essa mudança, tá? Eu estava conversando com um importador, vende 3 milhões e meio mês, ele é cliente nosso, e eu falei, cara, e, e o segredo da importação? Ele falou, Ale, a minha margem de contribuição média é de 30%. Porque do mesmo jeito que eu tenho que vender e ganhar, eu tenho que, na verdade, também girar. Porque não adianta nada o meu container ficar parado aqui. Eu tenho um container produzindo, eu tenho um container no mar e eu tenho um container aqui vendendo. Então ele falou, senão eu não giro, eu aumento muito o furo de estoque. Então, esse, esse é o, o primeiro ponto quando a gente fala de precificação. O que eu acho que as pessoas têm que começar a entender é que não é tudo que você vai conseguir vender na internet. Então, o grande negócio é a gente treinar a nossa cabeça para enxergar oportunidade. Então, cara, eu consigo trabalhar toda a linha da Samsung dentro do, do, do marketing. Vou usar o um exemplo real, tá? Eu consigo trabalhar toda a linha da, da Brastemp dentro do Marketplace? Não, a gente atendeu a Brastemp. Só que se você pegar, tem itens na linha da Brastemp que a própria Brastemp não quer vender online. Ele deixa para as outras empresas que trabalham os produtos vendendo. O que, que acontece sempre? As pessoas olham e falam assim, Puta, mas vende um milhão de reais dessa geladeira, eu quero ser o rei dessa geladeira. Legal. Legal. Você sei cara, e a cervejeira que você nem tava olhando lá, que tem bem menos concorrente e que vendeu 300 mil no último mês? Você não se ligou nisso ainda? Então, é a, é a gente abrir a nossa mentalidade para a oportunidade. A gente, de novo, tá, gente? Putz, os caras estão falando só de cabeça, só de cabeça, só de cabeça. Sim, porque colocar o produto no ar é fácil. Senão a B2W não tinha 70 mil vendedores, Entendeu? É fácil, é rápido, cara. Eu faço um cadastro para você aqui em dois minutos. Agora, você tomar decisões no seu negócio que vão te fazer vender 50 mil, 100 mil, 200 mil. Ó, roce planejados, Deve ser móvel planejado, por exemplo. Cara, ah não, mas ah, é saturado esse produto, é saturado esse produto. A partir do momento que você tem uma máquina na mão, que você faz o que você quiser, você tem que ser bom em quê? em estudar mercado e enxergar a oportunidade. O resto você vai fazer. A gente tem aluno aqui, é, é, tem, tem um, o Bruno Sage, né? posso até dar o um nome. Bruno Sage é, é, é dono da Prisoplastique em São Paulo, tem duas lojas físicas. E ele, ele é um cara que entende muito de produção, que ele produz há muitos anos. né Então ele produz com injetado de plástico. E aí ele falou ali, cara, depois que eu conheci como analisar o mercado, hoje quando eu vou numa fábrica, eu olho para a máquina, e eu não penso o que ela vai fazer de plástico, eu penso os produtos que eu vou vender no marketplace. Então ele começou a olhar para aquela máquina e falar, puta, ela faz a garrafa, ela faz o copo, não é isso que ele faz, tá? Ela faz o pote, ela faz esse outro pote. O que eu posso vender então se ela faz tudo isso? Porque a gente começa a ficar bom em oportunidades. Se é aquele cara louco que chega no mercado e abre o celular para pesquisar preço. Será que tá bom isso aqui, cara? Puta, tá com um preço bom, hein? Tchau, meu fornecedor. Deixa eu ver se eu vou atrás. É, para você achar poucos caras que vão fazer o teu resultado de verdade. Esse é o um grande, um grande jogo, sabe? Cara, que, que insight poderoso, né? Porque não é entrar na internet, não é pegar a tua loja, pegar todos os produtos e jogar lá e achar que você vai começar a vender como você vende no, no físico pela internet também. Eu Vou até pegar um caso, quem mandou um joinha aqui, a Roça Planejados também já passou pelo nosso programa de aceleração no ano passado, é, porque me veio um insight em volta deles. Eles vendem móveis planejados, então para eles vender o marketplace, para tá, cara móvel planejado não dá porque tem tudo pro... não dá, mas talvez se a gente montar, né, um kit ali, né, talvez de stands, de nichos, talvez criadinho gente... mudo. Olha como que ali podem surgir utilizando a mesma equipe, o mesmo material, até usando material que é, sobras né? descartes, que poderiam ser feitos e pode ser um produto a ser vendido na internet. É lógico, não, não analisei o lixo, não sei é, específico, mas esses são os insights que precisam ver. Não é vender tudo. Ano passado eu encontrei também um colega, um cara, um empresário bem bacana, ele tem três empresas, são três empresas que trabalham no, no mesmo lixo, e ele falou assim, cara... Eu tenho, nem lembro o número, mas era tipo uma quantidade absurda de anúncios, 10 mil, 100 mil, sei lá, é uma coisa muito grande Eu tenho tantos anúncios, não sei o que lá, só que, cara, vender não funciona assim não, porque eu cadastrei todo mundo, montei uma equipe de programador, botei todo mundo lá e não vende dessa forma, até vende, mas eu cadastro lá e falei, cara, como você toma conta de 100 mil anúncios? Quais você escolheu para colocar lá? Não, eu peguei minha linha inteira porque eu tenho um catálogo com um o fornecedor está aqui tudo. Então, cara, é por isso que você não está tendo resultado. Se eu virar e falar, cara, eu vou começar a anunciar todos os produtos que eu vendo, tudo que passa na minha cabeça, eu não vou vender tudo. Agora se eu vejo, cara, o público que eu quero atingir, olha esse mercado, cara, tem um mercado carente aqui, tem uma possibilidade ali. Olha aqui, aqui eu sou muito competitivo, aqui as pessoas percebem muito valor, eu consigo trabalhar com uma margem legal e eu já tenho isso aqui desenvolvido, putz, então eu vou atacar nesse, talvez todos sejam oportunidade, mas essa é a melhor. Então eu vou começar pelo começo, e começar é, tendo todos os aprendizados dentro da plataforma e tudo mais. Então, grande insight aí, pessoal, grande. Você não precisa migrar a sua empresa, a sua loja, ou ter um catálogo inteiro na internet. Mas quais produtos, quais produtos são realmente oportunidade para você trabalhar? Quais são? É uma bem-vão trabalhando e pensando em volta disso.